Ninja em campo, a gente está indo agora assistir o jogo da, de basquete Estados Unidos contra a Venezuela Aí vamos tentar pegar algumas narrativas, ver essa questão da repressão dentro dos Jogos Olímpicos A gente o jogo essa hora já começou a gente não vai conseguir assistir lotado e talvez a gente consiga ver o jogo, talvez pegar o finalzinho do jogo, o primeiro jogo ninja. A gente passou por um esquema de segurança e agora a gente vai procurar a arena de basquete para entrar no jogo, tudo muito limpo, muito higienizado. O que você está achando dessa repressão que está acontecendo no, no, nos Jogos Olímpicos em relação aos protestos que a população está fazendo contra o, o presidente golpista? É uma repressão que demonstra cada vez mais que eles não têm argumentos para justificar o golpe de parlamentar, o golpe que está sendo aplicado no país. O que, que eles falam? Eles tentam calar as pessoas. O Alexandre Moraes, ministro da Injustiça hoje, é, fez uma, uma, uma fala muito sabão tentando colocar a culpa no COI, por exemplo, falando que o COE está agindo de uma forma similar à FIFA, por exemplo. Né? Então ele tenta passar a irresponsabilidade, é, o retrocesso que ele está tentando aplicar a esse país a uma outra organização. Qual a sua posição em relação ao mídia livre em 64 se você vê a capa dos principais jornais do país eles tentavam justificar que a democracia passava em 64 por um momento de extrema de extremo avanço por exemplo uma globo uma Record, elas vão de forma idealista defender o que elas querem que é a perpetuação desse sistema as mídias independentes não elas vão procurar diferente, o que desafia aqueles pensamentos. A gente não teria acesso às informações que a gente não tem se não fosse pela mídia independente no Brasil hoje. Esse foi o nosso dia dentro das Olimpíadas, agora dentro aqui do Parque Olímpico. E vamos agora enfrentar a maratona de novo para voltar para a nossa residência. E também vamos voltar para o nosso lugar que é a rua. Oh,